Hoje nós vamos levar Cristiano para conhecer as praias aqui de.. As praias aqui de.. De Santiago. Mais próxima aqui é Atalaia. O tempo amanheceu, claro, mas agora tá. Tudo nublado, né? Para variar. Eu faço conhecer mesmo porque pelo visto não vai ter tempo, não pra vai ter praia para tomar banho não. Mas mesmo assim, é que tá quente, né? Aqui ainda assim tá quente. E como nós temos um, nós temos com um, o cotoquinho de carro dele, né? Que é pequenininho. Que inclusive, né? O, o bonito, bonito já chegou aqui. Já chegou aqui, poderoso, ó. Já chegou aqui, como, né? Ó, BMWzinha. Aí você pensa, pô, o cara é cheio da grana, não? Esse carro aqui. É um preço de carro popular lá no Brasil? Vocês uhum. <risos> têm ideia? Qual o ano dele? 2010? 11. 2011, 20, quantos quilômetros rodado? 35 mil. 35 mil quilômetros rodados, 6 mil dólares. Eu vou ficar Tá aberto? Tá. Automático? Ah, tá. É. Carro de homem é esse mesmo. Automático, show de bola, 6 mil dólares. Banco de couro. 6 mil dólares vai comprar um BMW no Brasil? Quanto deve estar a média de um carro desse no Brasil? Uns um 50 mil? 56, 60 mil. Um carro desse, 56 mil. Um carro desse, nesse estilo que tá aqui, inteirão. Mas com 8 mil dólares, você compra um Corolla 2014, 2015. Aqui, olha lá, aqui você compra. Com 8 mil dólares, você compra. com. Como tá falando comigo aqui agora, com 11 mil, você compra uma Infiniti. Você compra Mercedes, você compra... Entendeu? Com, com, com 9 mil, você compra um carro zero aqui. Ué, pra vocês terem ideia, eu comprei uma Carnival 2006, o motor 2006, né, o, a, a, a carcaça da 2002, do Sandro, uma Carnival Mas é isso aí, galera. por 3 mil dólares, o Sandro, entendeu? Tava paradinha lá, um carro pra 6 pessoas, um carro a diesel, poçante, turbo, né, 2.6, por mil dólares, entendeu? Isso é o Panamá. Aqui é, é, é dolarizada a economia parecida com os Estados Unidos, então tu já sabe como é que funciona. Daqui a pouco a gente se vê no caminho para praia. E a princesa não vai, a, a princesa e a rainha não vão por causa do carro que é pequeno. A princesa, quando estiver aqui, a gente vai poder ir. Aí a gente vai... vai dar geral, eu também não tirei a carteira ainda, viu? É verão que tem a carteira dela, vamos tentar tirar aqui. Tá meio vencido, mas vamos tentar conversar aqui, ver se consegue tirar aqui assim mesmo, né? Beleza, tá bom? Bora logo antes que comece a chover. Falou, galera! Estamos aqui agora a caminho de, de uma das praias, ou praia Torio ou, pra, ou praia é, Torio ou Mo, Mori, Morilho. Ou uma ou outra, né? Andando no meio da besta não tem ninguém na estrada. Deixamos mais moças em casa, como eu falei, né? Porque não tem Pode como, ficar... não tem espaço. Então teve que vir só a gente aqui, só o Você. clube do Bolinha. <risos> Vamos ver como é que tá a estrada aqui. As árvores como é que são curvas. Lembra muito aquela estrada de cachoeira macaco? Macacu. Fica lá com a flecha, bateu no carro, viu? <risos> é. A gente foi ligar.. Foi ligar o GPS pra é poder achar o caminho pra praia. O ex não achou não. Gente, mas tá seguindo aqui, né? Tá seguindo devagarinho aqui. Vamos ver onde ele vai chegar aqui no trem. Mas é maneirinho. Estadinha é maneira. senão fica tremendo, a minha mão está como se fosse um estabilizador. Permissão, senhora. Dona era a praia, praia do Rio ou la praia, Muri... senhora? Senhora, por favor, dia, una... senhora. Eu quero uma informação, senhora. Yo, yo oh, é com... o o não queria falar comigo. Não bem. quer a prima? Prima, de não quero falar comigo. Donde la é a praia, hã? Ok, Graça. Tem, tem a dia! dia. Graças. <risos> <risos> Vamos falar com, com o senhor aqui, a Vamos falar cá com, com, com esse homem. Senhor, dê-me uma informação, por favor. Onde é a praia? A ah? praia para, para lá? Ok, graças. Mais adelante, sim, sí, graças. Pedro você já foi mais educado, né? Já mais educado. Eu Vamos. Não, foi tão tá Aí é a casa de alguém, o é traço da casa de alguém. Manda tem faz espaço aqui, pô. Vai passar. Essa é a praia Larreina. Deixa eu me desembrulhar aqui agora. Vai a Natanissa? Tá certinho, de peixe. Nossa, tem. Cheio de pedra, né? é, A gente pode ir pra outra também se quiser. Aonde que é a outra? Ah, mais pra frente, a gente pode ver, ver essa aqui. E as barbosinhas, cara. Não tem pira aqui. pira. Os pés de babosa, Show de bola. Vamos conhecer essa praia aqui e depois a gente vai ver outra. Com essa bola aí, cara. Não tem bola aqui não, não tem espaço para a bola não. essa aqui não é bem uma praia para tomar banho Ah, tem um espacinho pra dar tomar banho ali, pô É, tem um espaço para tomar banho ali embaixo, ó Onde que o pessoal tá, lá embaixo Isso aqui é a areia vulcânica, vocês podem ver que a areia é escura Porque ela é uma areia vulcânica ah, mesmo. Não é aquela areia branca de praia Cheio de pedra. Mas pra cá tem areia. A maré tá bem baixa, né? Olha essa pedra, tirando. Oi? Olha as pedras, tá água. É. Dá pra tacar pra ficar na água. Maluco, isso aqui fica cheio de água. Fica, pô. A maré tá baixa hoje. Olha De repente acha até aqui aquelas conchas bonitas, não tem? Estrela. Eu gosto de colecionar essas paradas. Ah, pedra galvanizada, galvanizada. Ó, interessante aqui. Tá esfarelando. Maneiro. Imagina se quebrar isso aqui e pé vulcão. Lava, né? Isso aqui é pedra vulcanizada, né? Ah, lavada? Não tem, não tem aquele Minecraft que a gente joga que vira. A, a lava vira, vira pedra? Isso aqui, ó. É eu levantar isso aqui. Ah, lava e água? É. A lava vira isso aqui. Você vê a... a, a o trabalho... O tra... Isso aqui é vulcão derretido, né? Parece ser lava derretido. O trabalho de... Geolo... Geológico da coisa, cara. Que coisa linda. Esse peixinho os peixinhos aqui, os ah. peixinhos escondidos aqui, fazer ah. tá os peixinhos, os peixes tudo <risos> Olha é esse negócio. Oriço? Né? É. Eu acho que é o oriço do mar, né? É. Aqui, oriço do mar. Olha ali o que são é pisando. Eu acho que é. Esses aqui são oriços do mar que estão entre as. É, é, aí, você é, é, é caracol. Só que são pequenininhos, né? Bota vai sair, a mão... vai sair. Não bota a mão no oriço, não. como tirar ele não, vai Tem ali, pode ser Olha, é cheio de espinho. É. Você vê aqui, ó, cheio de ouriço do mar aqui, ó. Escondidinho os ouriços aí. Não é descalço não. Enzo, bota o chinelo. Tá cheio de orisso no chão aí. Isso pode te machucar. Põe o chinelo. Nossa, é e olha lá, tem muito mais espaço. negócio que era Pontes, né? Que grande? Ah, uhum, grande, não, não, assim, ó, Tá com ele? Ou ele largou? Chora né? a, a areia fica preta por causa disso aqui, tá vendo? Essas pedras são de formação vulcânica, então elas, elas se dissolvem, aí deixa aquela aquela corzinha preta lá na, na beira da praia. Oi? Olha as pedras, maneira. Ah, eu acho mais As pedras é tudo redondinha, tá vendo? Tá quente? O quê? Essas pedras redondinhas é né? Cheia de pedrinha redondinha. Caramujo colorido. Caramujo não, né? Caracol. Caramujo é de terra. Isso aqui que é bicho se eu mas isso aí tá quebrando um monte de pedra cara por nada aí não nadar mais lá pra baixo tá sem pedra é lá tá sem pedra Uma coisa que eu acho maneira é essa é você poder ter a possibilidade você ter a possibilidade de você conhecer outros países outras formações geográficas o que é que o que nos resta o que que resta o que que nos resta pera aí Hã? tá fora do casca isso aqui tá vendo o olho para fora ah, tá. estamos se mexendo isso daqui ó tá, tá. olha só daqui. O que é que não resta se não explorar o nosso próprio planeta, né? Enquanto estamos aqui e temos essa possibilidade. Eu sei que muitas pessoas não têm essa possibilidade, infelizmente, né? Mas quem tem é muito legal você explorar locais como esse, tá né? É muito legal você ter essa possibilidade. E até proporcionar isso aos meus filhos, né? Que podem ter essa, essa opção, não dizendo que o Brasil não tenha belezas naturais, mas belezas vulcânicas como essa, por exemplo, aqui no Brasil, ainda é difícil se encontrar, que o Brasil não tem, não teve vulcão ativo, tão ativo assim, e aqui já teve, né? E você vê essas formações assim, é muito interessante.